Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada no Bitcoin no mercado aqui e que alívio, hein? Então vamos lá galera, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, no mercado, o que a gente pode esperar aqui agora, que alívio essa, essa notícia aí do Fed, eu estava realmente preocupado, eu falei para vocês aí durante vários dias né, semanas né galera sobre esse assunto, então não teve modificações da taxa de juros lá, isso foi um sinal interessante, muito bom a gente viu aqui então agora a, inclusive, a SP sp aqui que já dando um sinal positivo galera eu tô bem otimista aqui eu vou comentar sobre tudo isso aí no vídeo de hoje então não se esqueça de deixar o seu like para apoiar se você tá acompanhando o canal mais tempo se inscreva se você é tá inscrito e participe também aí do grupo telegram e mais um recado aqui antes de começar a análise pessoal quem não baixou o terminal da Tani vai aqui no site da Tani vou deixar o link aqui na descrição para você baixar aqui esse terminal tá você pode pegar mais de 20 corretoras aqui inclusive lançaram aqui também uma corretora descentralizada na, uh, na, na blockchain da Solana Então aproveita aqui Nessa né, essa ferramenta que vai ajudar Muito vocês aí com certeza a operar em spot aí Tá bom galera? Então vamos dar uma olhada Aqui no, uh, no Bitcoin, vou começar Aqui rapidamente o vídeo, vamos dar uma olhada que a gente pode Esperar aqui agora, se mudar aqui a chatela De novo, então tá aqui galera Bom, o sinal aí do Fed foi importante Né, isso aqui pra mim é um Foi uma coisa que acordei aliviado galera Fui dormir pensei, ah, não vou nem pensar mais isso Tava tirando meu sono, fui descansar aqui Mas eu tava com a expectativa já de disso não tem a modificação muito, né, galera? Tem, inclusive, eu postei no Grupo Telegram ontem é, uma previsão aí do falando que a previsão que é a taxa de juros não modificar, tá bom? Então, eles vão aqui diminuir os incentivos agora, mas, uh, na minha opinião, esse tá, foi o um sinal que agora inicial, que pelo menos aí até meados de maio e junho, a minha expectativa é que a gente não tenha problemas aí com mudanças das políticas aí do, do Federal Reserve nos Estados Unidos. Tá? Então, isso aqui deu um sinal positivo. O Bitcoin aqui já um pump aqui forte, com volume legal. tá Volume comprador que já engolfou aqui no gráfico de 4 horas esse candle aqui, galera. Isso aqui foi muito importante mesmo. Agora que a gente está batalhando nessa LTB aqui, ó. Tá? E o que, que é minha estratégia aqui em relação ao Bitcoin, galera? tá para poder comprar Bitcoin aqui, eu vou não só esperar aqui, eu vou esperar esse rompimento dessas LTBs aqui, tá? A gente tem três LTBs importantes, essa primeira aqui desse padrão, tá? essa cunhazinha que o Bitcoin tá fazendo, tá bom? Então, isso aqui é o sinal que a gente tem que romper aqui agora, essa LTB amarela. A gente tem uma outra LTB aqui dessa cunha de cima, ó, essa... essa... deixa eu até abrir um pouco mais minha tela aqui e mostrar para vocês essa LTB aqui dessa cunha né pontilhada, tá bom que é importante que inclusive está servindo com uma resistência, a gente pode ver que está uma resistência para o Bitcoin aqui exatamente nessa região, ó, nessa, nessa linha vermelha, tá bom? Então tô aqui acompanhando essa, essa LTB também aqui agora daí tá? tem essa LTB maior de cima aqui que é mais importante a gente conseguir romper, ó, tá? Rompendo essa LTB galera, e rompendo esse último toque aqui na região dos 57 daí sim a gente vai poder começar a acreditar aqui, né a gente está começando a acreditar que Bitcoin vai conseguir né, romper e voltar aqui com essa tendência aí de alta, tá? A minha expectativa honestamente para vocês, eu não acredito aí tá no fim do, do boom market agora nesse momento, galera, eu acharia, acharia bem estranho mesmo, só se acontecesse um desastre total no mundo e acredito que agora aí pelo menos aí pros próximos meses, não acredito que isso vá acontecer, tá bom? Então, uh, eu tô aqui buscando né, eu falei pra vocês nos últimos vídeos, tô acumulando Bitcoin o máximo que eu posso, tá? Então, a região de região de compra aqui é abaixo tá? Inclusive, na região dos 45 para baixo, que eu tentando acumular, tá, galera? E a minha estratégia se mantém a mesma. Chegando o Bitcoin, chegando nessa região dos 53 aqui, mais ou menos, ó, essa região vermelha, é a região que eu vou tentar distribuir o máximo aqui, tá, pessoal? Essa região aqui vermelha do gráfico, porque ainda, né, a região aí dos de 68, né, dessa última pernada aqui, se eu não me engano, deixa eu puxar aqui, ó, dessa última pernada que o Bitcoin fez. Essa aqui é a região de 68, que tá aqui nos 52.800 dólares, mais ou menos. E aqui eu vou estar tá distribuindo o que eu comprei aqui nas regiões mais de baixo. Quando o Bitcoin conseguir manter um suporte nessa região a gente tem a gente pode ver que a gente tem aqui ó topo né fundo nessa região também fundo ó então aqui resistência suporte suporte quando a gente manter um, um suporte nessa região aqui galera tá daí sim eu vou começar a, a começar aí né é, tá mais posicionado me posicionar para o Bitcoin esperando romper essa essa esses topos anteriores tá então na expectativa que isso vai acontecer aqui agora né? eu vou mostrar para vocês até no gráfico aqui um pouco mais do uh, uh, passado que a gente pode ver padrões aí né, padrões da, do, do Bitcoin, né, que olhando no gráfico semanal, comparando com o gráfico diário aí de 4 horas, a gente tem padrões parecidos com que a gente está vendo aqui agora também. Tá? Então, para mim, é um mercado de paciência, galera. Tem que ter paciência mesmo, tá? não adianta. Então, para mim, as baleias vão botar terror aqui tá? no, no mercado, fazer vocês desacreditarem que o mercado está tá simplesmente acabando, né? a, minha, a minha opinião, sobre, sobre esse assunto. Inclusive, esse padrão aqui, na minha opinião, ele é mais bullish. Tá? Se a gente tivesse uma bandeira aqui, realmente uma bandeirinha de... de é, formando aqui, subindo, né, com esse canal de alta, subindo, para mim seria um, sena, um, um padrão mais uh, bearish. Tá? Isso aqui para mim está formando um padrãozinho mais bullish, é uma bandeirinha de baixa de qualquer forma, tá? mas é um padrão, na minha opinião, mais bullish, bem similar que a gente viu aqui, ó, nessa acumulação lá de maio e junho. Tá? Então para mim a gente formou também algo bem parecido aqui também. Ó, tá? Então seria mais ou menos isso aqui. Então, para mim, que agora, galera, essa acumulação aqui, quanto mais tempo a gente ficar, na minha opinião, vai ser mais bullish também, tá bom? Então, tenham paciência, o mercado realmente é para os pacientes, tá? Se a gente romper isso aqui, ó romper essa região aqui dos 50 mil dólares e manter o um suporte aqui ó nessa região do VPVR, essa região que eu tô de olho aqui agora, daí sim, galera, a gente vai eu vou estar aqui, inclusive, esse aqui é uma, um, bom, uma boa, um bom trade, na verdade, o Bitcoin é rompendo essas regiões aqui, ó, mantendo o suporte nessa região aqui dos 50, ó, 49 mil dólares, essa região que ele está aqui agora, próximo que ele está aqui agora, mas esperar um rompimento com volume, pegando aqui um reteste nessa região, galera, inclusive nessa LTB aqui vermelha, ó, seria uma excelente entrada aqui para pelo menos buscar a região dos 53, tá? Então esse aqui é um trade que dá para fazer na minha opinião, tá bom? Então eu aí estou otimista, mais otimista com o Bitcoin que eu estava antes, depois dessa notícia toda do, do Federal Reserve, tá? Então acredito que vocês também podem aí agora se uh, ficar um pouco mais otimistas também, tá? Algumas pessoas, inclusive, no canal aí comentaram que ficaram um pouquinho uh, né, bearish com, com o vídeo do professor digar tá, pessoal? Você quer análise do professor digar obviamente tem vários aqui, uh, sinais interessantes que o professor digar levantou, tá? Mas nenhuma análise você tem que simplesmente ou minha, professor digar ou de qualquer pessoa você tem que achar, pô essa análise mostrou isso aqui, então tem que vender eu tenho que comprar você tem que... Uh, Fazer a sua própria análise, né? O objetivo do canal aqui não é ficar é, fazendo você comprar vender Bitcoin, como algumas pessoas fazem, de forma errônea, tá? O objetivo do canal é educar vocês, mostrar a informação, né? Trazer os dados e informações para vocês tomarem a sua própria decisão, tá bom? Então, é bem interessante esse vídeo aqui, professor Edgar, tá? Com dados interessantes. E é, só que eu ouvi, ouvi muitas discussões ali no grupo do Telegram também, o pessoal falando, tá? Então, galera, é, e o mercado também é muito dinâmico, você tem que saber disso, tá? O mercado é muito dinâmico. O que a gente está falando hoje, pode ser que amanhã, por algum motivo, alguma decisão política, enfim, mude tudo. Então, tem que ficar sempre atento aí, acompanhar aqui os vídeos do canal, canal e as análises, porque a gente está sempre trazendo aí novidades, tá bom, galera? Então, uh, só mais um recado mais importante para vocês, antes de continuar a análise, ó, A A SBT está lançando uma competição aqui, galera, tá? Uh, uma, tem lançando uma competição aqui de, que vai dar até 100 mil dólares aqui, tá? Então, vou deixar o link para vocês aqui sobre essa competição aqui abaixo do... Aqui abaixo na descrição do vídeo também, tá? E queria dar parabéns para duas pessoas aqui no meu canal, aqui, é o Fernando e JBS. Ganharam cada um 250 dólares em margem aqui na Prima SBT para poder operar. Então você recebeu aí Fernando e JBS, vocês receberam por e-mail, tá? Deixei o. Eu, inclusive, eu marquei o e-mail de vocês aqui na, na postagem, né? Só escondi aqui algumas, alguns caracteres, mas vocês receberam aí por e-mail, verifica o e-mail de vocês, cada um recebeu 250 dólares e dá na faixa mais ou menos aí de mais de cerca de quase mil reais para você operar aí na Prima SMT, tá? Então, quem quiser aí operar na Prima é, ganhar, participar dessa, desse sorteio, tá? Todas as contas novas aí que estão sendo criadas a partir aí desse início da dessa, dessa promoção, com o canal, com o link aqui do canal, qualquer depósito que você fizer na Prime você está concorrendo aí 250 dólares por semana, tá? Então, parabéns ao Fernando JBS que foram os primeiros vencedores aí do sorteio, tá? Então, eu desejo vocês aí é bons, bons trades, tá bom, galera? Então é isso também. Não, não deixe de participar aqui também ó, do Orca Sinais, galera, muito bacana aqui esse projeto que eu tô participando também, tá? A gente tá publicando vários aí sinais gratuitos. Eu aconselho vocês participarem aqui. O objetivo é acabar com as baleias, caçar as baleias aí, tá? Então, já são 988 aqui inscritos no sinal aqui no canal de alertas do Orca Sinais, aconselho aí vocês participarem. Tá bom, vamos comentar aqui então sobre o Ethereum e também que tá acontecendo no mercado aqui nas altcoins, galera. Vou puxar alguns gráficos para vocês aqui agora, tá? Ah, antes eu quero comentar para vocês o que eu queria dizer, né? Por exemplo, aqui vamos puxar aqui esse gráfico que eu, eu quero falar para vocês aqui sobre isso. Ó, uh, esse aqui é um gráfico mais de longo prazo do Bitcoin. Galera, tem que ter paciência, tá? Mercado é paciência mesmo, vou mostrar pra vocês por que tem que ter paciência, tá? Vamos pegar aqui um gráfico mais de longo prazo, Esse aqui é o gráfico... Vou pegar o semanal aqui, ó. tá? Aqui no semanal a gente tá fazendo uma formação, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, o que eu quero dizer. Tá? Aqui a gente tem uma formação, por exemplo, semanal. tá? Parece que tá tudo perdido, a gente fez um, um topo duplo aqui, né? Até pagar essas linhas também aqui, enfim. Tá? Mas, galera, olha só o que aconteceu, por exemplo, aqui nessa subida do Bitcoin também, ó. Essa formação que a gente tá vendo aqui no semanal agora, Tá? A gente procura, pode procurar essa formação aqui, é algo bem parecido aqui, inclusive, ó, em outros tempos gráficos aqui, no gráfico diário, por exemplo, tá? na subida do Bitcoin, aqui a gente pode ver algo muito parecido aqui. Ó. Por exemplo, aqui, ó, olha só. Olha só isso aqui, galera. Tá? Isso aqui mostra aqui, ó, quem não tem paciência aqui, por exemplo, o cara aqui, ó, exatamente aconteceu aqui. Ó, olha só. O Bitcoin... Aqui no diário, isso aqui foi no dia 23 de novembro, né? A gente fez aqui, ó, subiu, fez um falso rompimento. Aqui tava tudo, né? O pessoal falando já, pô, já fez aqui mais ou menos um topo duplo, não vai conseguir romper, enfim. Tá, então, galera, então é um jogo de paciência. O que tá acontecendo, o que aconteceu aqui, ó, tá? É uma que tá todo mundo ansioso para o Bitcoin romper, né, os 20 mil dólares, né? Inclusive aqui fazendo algo bem aqui, um falso rompimento, enfim. Olha o que aconteceu aqui. A gente teve, então, Fibonacci aqui desse fundo, ó, topo. O Bitcoin foi buscar a região de 618 aqui, ó, próximo da 618, né? a região 17.700 dólares, né? E depois rompeu com tudo, galera, tá? E algo bem parecido está acontecendo aqui também agora no gráfico semanal. Vamos puxar o gráfico semanal nessa região. Tá? Então, os tempos gráficos aqui, você tem que olhar os tempos gráficos, entender um pouquinho com esse acontece mercado. Para mim, é algo bem parecido que está acontecendo aqui agora, tá? O Bitcoin fez um falso rompimento aqui ó, desse topo anterior. Tá? Paciência, galera, aqui. Fibonacci, ó, fundo topo aqui tá a região de 68 essa aqui é a região na minha opinião tá sendo uma excelente compra quem conseguir comprar aqui nessa região dos 44.400 dólares inclusive no gráfico diário a gente vê que tem regiões de suporte resistência ali nessa nessa região galera eu tô confiante aí que esse bull market não acabou tá é, esse é o momento aí que você entendeu os fundamentos do Bitcoin a é, problema todo que tá acontecendo no mundo é a inflação controle do dinheiro dos governos cara tem que ter Bitcoin na carteira tá na minha opinião aí tem que estar tá posicionado e aqui são é uma região que, na minha opinião, seria uma excelente compra, tá? Eu tô aqui me posicionando nessas regiões, né? Porque eu acredito que o Bitcoin não vai perder os 40 mil dólares, tá? Mas vamos ver, essa aqui é uma crença minha, vou atualizar vocês ao longo aí do tempo no canal, beleza? Vamos olhar aqui então, vamos olhar aqui então o Ethereum em relação a, a o, o Ethereum em relação ao dólar, em relação ao Bitcoin também, galera. Deixa eu puxar esse gráfico aqui, ó. É, primeiro comentar aqui sobre a do, a, as altcoins, tá rapidamente para vocês. são a dominância aqui, galera. A dominância que está tá um pouquinho bearish a coisa aqui, tá? Tá bom para as altcoins? Então a gente fez um rompimento aqui dessa dessa dessa, dessa LTB, rompemos para cima. Já tivemos uma correção forte aqui da dominância, né? Um topo duplo aqui, inclusive. Ó, topo duplo nessa região, tá? Rompemos aqui, vamos buscamos alvo desse topo duplo aqui também, tá? Então, galera, isso que tá bom para as altcoins, mais bearish por mercado, tá bom? Então é, se a gente perder essa região aqui, a região dos 40%, galera, que a gente fez aqui ó, praticamente um fundo triplo aqui nessa região, tá? Daí, galera, a gente pode ver aqui a dominância buscar aqui, ó, regiões lá na região dos 36%, né? Que foi próximo aqui do que o Bitcoin foi lá, a dominância foi lá em 2018, tá bom? Mas, honestamente, galera, acho que já tá tarde para a dominância querer fazer isso, tá? Na minha opinião, eu sei que são oportunidades que a gente tem para poder aí... Né? Se posicionar mais em Bitcoin, eu acredito que uh, na situação que a gente está aqui agora, na dominância lá embaixo, galera, não é interessante ficar se posicionando mais em altcoins e fazer mais aposta, né, cassino, tem que realmente botar aí, entender os fundamentos do Bitcoin, tá, que é o que importa aí no final, tá, todo mundo, as baleias, todo mundo quer acumular mais Bitcoin, tá bom, essas moedas vão todas, a maioria delas vão morrer aí no, no, no bear market, podem acreditar que eu estou falando para vocês, tá bom então vamos olhar aqui o Ethereum, esse é um projeto que com certeza vocês podem segurar até aí no Bermart, tá pessoal, o Ethereum é um projeto bom na minha opinião, o Ethereum tem uma operação boa aqui ó, e está fazendo também essa cunha tá? essa cunha é importante, estou acompanhando para o Ethereum aqui agora tá bom, então aqui, ó, o Ethereum teve o suporte nessa região aqui dos 3.600, estava né? acompanhando essa LTB, comentei para vocês no canal e agora aqui galera, seria muito bom seria, seria muito bom a gente romper aqui essa região aqui, próximo dessa, essa LT aqui, vou puxar o gráfico, o gráfico de 4 horas para melhor de ver, ó a gente tem aqui, então, essa LTB aqui para o Ethereum. Tá? A gente rompendo a LTB aqui do Ethereum, fazendo suporte aqui nessa região dos... 4.100 uh, dólares, mais ou menos, galera, pode ser interessantíssimo aqui, tá? Inclusive, rompendo essa região aqui dos 4.700, 4.178 aqui, mais ou menos, esse, topo, esse topinho aqui, ó. Rompendo isso aqui, né? A gente conseguir fazer um suporte nessa região pode ser uma, uma, bem interessante pro Ethereum. Inclusive, a gente tem aqui uma, essa LT, LTA aqui azul, ó. Pra mim, pode ser, é um suporte interessante. Então, pra mim, o Ethereum aqui, na minha, na minha opinião, Pra quem quiser entrar, que esperaria romper com o volume aqui, manter um suporte na região aqui dos 4.100 dólares, tá galera? É isso que eu tô olhando o Ethereum aqui agora em relação ao dólar. Vamos olhar aqui o Ethereum em relação ao Bitcoin também, que deu uma melhorada com essa com essa dominância aí, né galera? Caindo o Ethereum em relação ao Bitcoin também, dá uma uma, uma melhorada também, tá? Mas eu tô aqui agora, o Ethereum já deu uma esticada boa em relação ao Bitcoin, tá galera? Eu acho que, na minha opinião, o Ethereum vai cada vez mais aí. Performar pior que o Bitcoin, tá? Essa é a minha expectativa aí, né? Uh, e acho que esse bull market, na minha opinião, se durando aí mais 4, 5 meses o Bitcoin vai dar uma, uma perfumada forte aí, essa é que eu, eu espero do Bitcoin, pelo menos, tá? Não acho que as altcoins Ethereum vão ficar aí pra sempre nisso aqui, tá? As, uh, realmente pode entrar aí, inclusive um ETF saindo, outras coisas saindo aí pro Bitcoin, vai entrar muito dinheiro aí, até inclusive institucional, tá? Essa é a minha expectativa aí, galera. Então, com a dominância lá embaixo, tem que tomar cuidado para não ficar muito posicionado aí nessas altcoins, beleza? Então, galera. Amanhã eu vou fazer uma live aqui no canal, tá? Vamos falar também sobre altcoins, comente aqui abaixo no vídeo quais são os altcoins que você quer análise, tá? Então deixa seu like aí, comente aqui abaixo quais são os altcoins que você quer análise porque eu tô gostando muito de analisar as altcoins com vocês aqui inclusive achei bem legal que eu fiz uma análise aqui da Cocos, né? O pessoal pediu aqui no canal eu fiz uma entradinha que tava bem interessante esse projeto aqui da Cocos, né? É, eu olhei aqui o gráfico e não acreditei, pô, tá aqui embaixo com esse suporte nessa região, eu dei uma entrada aqui na Cocos e foi bem, bem, bem legal aí, obrigado quem pediu a análise da Cocos aí, galera então foi um ganho aqui de praticamente com essa entrada que eu fiz Tá, foi mais ou menos aqui, eu fiz um ganho aqui praticamente de 20% aí, tá na Cocos, né? Então, é... então, assim, galera, peçam aí quais são as altcoins que vocês querem análise, a gente vai fazer uma, uma live amanhã. Eu vou tentar fazer a live mais cedo, tá? 7 horas da manhã, galera, porque amanhã é sexta-feira, 7 horas da manhã para vocês no Brasil, aqui vão ser cerca de 5 horas da tarde pra mim, eu quero terminar o dia mais cedo amanhã, tá bom? Então, quem puder participar da live amanhã aí, às 7 horas da manhã, deixa o um comentário aqui abaixo qual outcome é que você quer ver. Então, vou comentar aqui agora sobre a SP500, olha só, SP500 Winners dólar, galera. SP500 aqui, então, né, rompendo essa, essa, esse último topo aqui. tá Estou realmente bem, bem animado com a SP500. Espero que agora a SP500 consiga romper essa região aqui dos 4740 do, uh, pontos aqui. Tá? Isso aqui seria um sinal bem, uh, bem importante. Inclusive, deixei um alerta aqui agora, a região de 4747, tá? É, as pequenas fazendo uma, fazendo uma nova máxima histórica, galera. O Bitcoin com certeza vai seguir junto aí, tá? Subindo com volume, acompanha as pequenas, com certeza é um sinal positivo. E o índice do dólar, que é o fantasma aí, né? Olha só, galera, falei para vocês da região de 97. Olha só, o índice do dólar foi lá próximo de novo aqui e tá formando aqui, na minha opinião, poderia formar aqui agora um fundo duplo, que é formando, formando um Mzinho aqui também, tá? Vamos torcer que esse M tome forma for, form aqui para o índice do dólar, esse Mzinho que eu estou falando aqui agora, ó. se a gente perder aqui essa região, aqui mais ou menos, essa região dos 95 aqui, galera, seria muito, muito bullish para o Bitcoin, tá? Eu não quero de novo ver o índice do dólar rompendo a região dos 97, tá? E se, não, se isso não acontecer, a gente começar a uma, uma cair forte aqui, né? Eu mostrei para vocês também o, aquele oco invertido. Isso acontecendo vai ser extremamente aí bullish para o Bitcoin, tá bom? Então vou atualizando vocês à medida do possível aí, porque eu vou for vendo, também participem do grupo Telegram. Deixa o like de vocês aí, galera. Não se esqueçam de deixar o like, tá? E a gente se vê amanhã na live, às 7 horas da manhã aí, tá bom? Um abraço!